Bora, hein? É o Alan Plum, 1, 2, 3, família hum, Vou fazer um kickoff Vai, que eu tenho que fazer ah <risos> Vai dá o um passo para mim, vai você maravilhoso, cara! Nossa, que chutaço! Que chutaço! Olha o chute que eu dou, eu sou maravilhoso, eu sou lindo! Olha é isso, ai, ai, que delícia! O cara é muito pro player, Nossa, você não me acha pro player, vai, mãe? Não, eu sou muito bom, família. Eu sou confiante, me respeito. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. tá. Cara, muito bom. Tá? É com é, é com você parceiro. Merda, te explodiu seu bosta Não mano, não consegui tirar. Explodiu o cara esse diamante, esse, esse lixo. embora Vem cá, seu alvo Vai, vai parceiro Ué. O meu parceiro vai pegar a bola, cara! Cê é burro. Meu Deus! É burro mano Meu Deus, isso que ultimamente é um lixo do jogo Que ultimamente tá jogando no primeiro jogo É o primeiro dia dele, meu Olha aí, ah, ah! Deu um palco de ultimamente, vem Vem Vem, ui Eu te bait também Ultimate. Ui Nossa, nossa que bait Nossa que bait Nossa que bait Nossa que bait Mano, olha essa bola, velho Essa bola me ajudou para pega, velho Nossa, essa bola foi muito maravilhosa Nossa, bola Eu te amo, gravidade do jogo Eu te amo, gravidade do jogo ah, o... a... Você tem que ir na bola, cara. Obrigado. Você tem que você tem que ir na bola, sabia? <risos> ah, eu dei missclick. Ó, eu me missclick. Ai, eu dei missclick. Tu me merda do controle. o meu missclick. Vi. Não, não, não, não mas era porque foi sou Isso é puta. Vai, vai, vai na bola. Amigo. Vai na bola, menino. Eu vou te pegar impossível se esse cara pegar essa bola eu juro olha essa merda olha a bola onde eu mandei a bola mandei na trave do ângulo se o cara pegasse isso eu juro que ia dar um tapa na cara dele mano eu juro que eu ia ficar caçar esse cara eu ia na casa dele eu ia rastrear a internet desse cara mano o cara dele tá usando o um hack aí viu o cara com aérea aéreo olha isso Vai lá Nossa Amigos, amigos, amigos Amigos, eu sei. amigos, amigos Amigos, amigos, amigos, amigos. Ai. Ai, eu me ferrei Ui Nossa, que power shot O cara tá lá Tá, eu vou ter que pegar muito. Tá, tu mandando zoar a save, hein? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ui! Vai, tá, amigo. Hum. Tá. É. Tá. Nice. Nice, mano. Nice, nice, mano. O tá jogando mal, hein? Nossa, <risos> tô <te> mal. Falou <risos> <Só> mesmo. Acho que é muito leve. Tá. Tá com a bola aqui pra frente. Tá o push. O cara atirou, mas não atirou muito bem. Nossa. <risos> Nossa! Nossa, cadê me Na moral? Na moral? Na moralzinha mesmo? Na moral? Na moralzinha de graça? Meteu essa? Na moral? Tô imitando o Casemiro mesmo Na moral, na moral, na moral Tô imitando o Alan junto com o... Meu Deus, eu tô... Eu tô imitando Alan junto com o Casemiro O que que eu tô fazendo? os aéreos tá, calma aí calma aí que tá, tá ferrando um pouco tá e, meu, meu amigo conseguiu estragar tudo Mate. Mate. Mate. Uh. Uh. Uh. Toma chapéu. E toma pinte. Que bagulho. tá gol U. Uh. U. Uh. U. U. U. U. U. O cara também foi na décima velocidade. O cara sabia que ia errar, mano. Não, o oh, oh, cara. O cara foi na décima velocidade, só pra não errar, mano. Plano lido, tá plano Ah, Não vai marcar gol no segundo, não. Ah, não vai marcar gol muito no segundo, não. Segundo, segundo, segundo, não O que que toque. mina passa no argentino de merda? não vão fazer com não? de merda. Oh oh. Não, Alan que argentino, Alan zoca argentino. Argentino ele é perigoso. Vai fazer a virada do ano não.